A voz é que eu falei, agora sei quem é, não. é o mais ruim de um Deixa eu deixar com vocês. Se vocês não tiverem isso agora, pensa de nós. Ô professor, professor, oh, professor passa, oh, passa não. aqui, fica. Bom o trabalho é. pra vocês, é. É. Ai, oh, Você viu meus meninos também que tá? Tudo ó. Fica aqui na frente, Vamos eu, eu quero tirar. Fico. Ô é, oh, é, João não, Rocha, aqui foi o seu... O, o seu trabalho aqui da prefeitura né aqui ó prefeitura sim, você tá... sim. nós tivemos aí um tempo com Maurício né vice prefeito como visto prefe... prefeito com Maurício fui presidente da Indef nós também assumimos a prefeitura algumas vezes né e onde o Maurício quando ele se afastou algumas vezes nós assumimos fomos prefeito interino e foi um tempo de alegria para nós porque foram duas grandes administrações onde nós fizemos o que podíamos para Franca e hoje é Franca essa cidade linda que está aí e vamos dizer, todo mundo ouve dizer aí pelas redes de televisão, né, e assiste. Franca é a quinta ou sexta melhor cidade para se viver no Brasil. E na verdade, a cidade só é tão bonita, só é tão grande, que alguém certamente no passado trabalhou. E nós ficamos muito felizes com isso, porque um pouco dessa grandeza da nossa cidade tem também a nossa mão e da equipe do Maurício e todo mundo que trabalhou aqui, lá em duas grandes administrações, como eu disse. Agora o João Rocha é... É, candidato a, a deputado estadual, estadual o Franca. Ô João, você é, está apoiando o Bolsonaro, né? Sim, nós somos de direita, somos conservadores e não abrimos mão disso. Tem alguns valores que nós temos em termos de família que inevitavelmente eles precisam ser preservados e nós temos a obrigação de mantê-los, nós não podemos fugir disso. né? O João Rocha, a gente fala assim, mas ele tem uma formação e a formação que deu o destaque para ele era o professor, o João Rocha, né? Eu lembro disso, porque Obrigado, fala, oh, pela lembrança. quando você, eu, eu tive o privilégio de ser é, vereador na época quando ele estava aqui com o Maurício, né? Por isso Os é que padrões. eu disse, na verdade quem fez essas duas grandes administrações, foi prefeito Maurício, foi João Rocha, foi Chiachiri, com uma grande equipe, inclusive de secretário, e nós não podemos deixar de fora, de jeito nenhum, duas grandes câmaras que nos ajudaram demais naquela época, que eram vereadores solistas, vereadores que faziam realmente acontecer para que a cidade pudesse, sem dúvida, ser a grande cidade que é hoje. É, o João Rocha, a gente... É conversa com as pessoas, ela lembra muito do Maurício. Maurício e você, você pegou tudo aquilo da da força dele e da indef. Agora, me fala de maneira rápida. Os, os bairros que vocês asfaltaram aqui porque o aeroporto <risos> nem se fala, <risos> né? De agora. agora... É é. Tá bom, vai, vamos vai, Vamos, vamos falar rápido. Piramontes, por... é, sítio Petrópolis, Santa Terezinha, Aeroporto. São Luís 1, São Luís 2, Noêmia, Santa Hilda, Parati, e vai por aí afora. É. é, e na Indef, eu me lembro daquelas reuniões que vocês ficavam negociando, né? Porque hoje, hoje o loteamento já sai asfaltado, com sim, toda a infraestrutura, hoje... né? É. Mas e, vocês sim. falam, é, o trabalho era muito intenso, sim, sim. porque vocês pegavam a cidade crua. É, na verdade é, é o seguinte... Lá atrás, é. nós tínhamos uma lei que ela chamava-se Lei de Parcelamento dos Solos. É. E essa lei permitia ao loteador que ele é. pudesse simplesmente marcar os terrenos, ou seja, é dividir a terra e entregue, vender a, a, vamos dizer, a terra crua, crua. Um terreno nu, é. cru, sem água, sem esgoto, sem galeria, sem asfalto. E claro que ele tinha, por lei a obrigação depois de fazer essa infraestrutura, mas na grande maioria nós sabemos que não acontecia, é. e essa pressão vinha bater aonde? Lá na porta do, do nosso prefeito, que era o Maurício, na porta do vice-prefeito, que era eu, e nós tínhamos que resolver esses problemas, tá? Então toda aquela demanda reprimida, como eu disse, de vários bairros mais afastados da cidade, nós conseguimos resolver. Ô, ô, João, a necessidade primeiro era água e luz, né? Sim. E o asfalto ficava... Claro, claro, claro. Era como se fosse um luxo, né? É, mas não era luxo. Não era se luxo. Se você pensar numa cidade asfaltada toda igual a nossa hoje, imagina só o número, certo, de doenças que nós estamos evitando com isso. Infraestrutura, antes de qualquer coisa, saúde. Nós não podemos deixar de trabalhar nisso nunca. Então hoje, quando nós falamos, olha, Franca tem 100% de água, Franca tem 100% de esgoto coletado, 99% de esgoto tratado. É só lembrar. Quando nós estávamos na feitura, a estação de bombeamento do rio Canoas, ela bombeava cerca de 5 milhões de litros dia. Nós levamos isso para 25 milhões de litro dia, que é a água que mantém franca até hoje. A estação de tratamento de esgoto é da nossa época. Eu fui. Aí. Então hoje nós temos o quê? 100% de esgoto coletado, 99% tratado. Alguém trabalhou. E graças a Deus, parte desse trabalho é nosso. E tem outra coisa que você não falou, porque esse, esse mês passado... Faleceu um dos homens que eu falo que deveria ser reverenciado. É o Robildão do Ferro Velho, a reciclagem Papo e o lá. lixo. A reciclagem do lixo foi da nossa época. Sim, na verdade. O plástico, o uma... papelão, ah. o vidro, né? Nós andamos na frente numa série de projetos. Quando você fala da reciclagem de lixo, uma das primeiras usinas de reciclagem de lixo implantada em Franca... Eu estava junto certo? lá. Você estava, ah, inclusive, é... na inauguração. Fomos nós. E não só o lixo. Domiciliar, não só o lixo industrial, mas inclusive o lixo hospitalar, naquela época nós implantamos aqui, um dos primeiros incineradores de lixo hospitalar que teve na Franca, é, é. na região. Então nós olhamos, sim, para uma cidade naquela época pequena, mas uma cidade grande de 400 mil habitantes, que é o que está aí até hoje essa infraestrutura. E agora nós temos que repensar a nossa cidade. Tentar fazer tudo outra vez de novo, pensando numa cidade de 600, 700 mil. E é para isso que eu tô na rua, se Deus quiser, fazendo política e não vou parar. O tá? seu número... <risos> 44 44445. 44 4, 4, Olha lá. Bota aí daqui daqui, aí daqui, é os uns quatro lá, ó. lá é, ó. é. Aqui, ó. ó. 44 4, 4, 5. 44. Parabéns, parabéns. Obrigado, a, obrigado. A... Você está bem assistido, viu? Uma equipe muito boa, Esse tá pessoal é gente fina viu? Monique, um abraço. Tchau. Obrigado, obrigado. Valeu. Aí, valeu, valeu. valeu. Falar com você. obrigado. Deus, Deus, Deus abençoe. Lembrança. Já somos abençoados. Já somos. Deus abençoe. De nada bom trabalho pra Sucesso, sucesso. Os dois eu cumprimentei, o senhor não bem? Tá bem, Política, eu tenho que cumprimentar obrigado, todo obrigado. mundo aí, ó. Camisa amarela é votar no João Rocha. Aí, ó. Aí, o nosso vice-prefeito. Gente, vamos pra frente. Vitória João. Gosto de você, viu? Professor João Rocha. Aqui. Isso aqui da nossa época era o supermercado gradeiro. Aí, ó.